já alguns testemunhos marcantes é um curso muito bom, principalmente na minha região que não tem pessoas de, com mão de obra especializada e, e nem um curso, nem um curso por pé e está sendo muito proveitoso as pessoas é, é legal conviver com pessoas da área é, da, minha, da mesma área de formação várias regiões para saber a realidade da nossa profissão, também em outras regiões e ver que a nossa profissão tem dificuldades não só, ah, não só, não só onde a gente vive, mas você vê que isso é uma realidade no Brasil inteiro. E ah, com essa nova habilitação da Biomedicina Estética, é, traz essa nova área para os biomédicos e a doutora do caminho que, que trouxe tudo isso para a gente. Então ninguém melhor do que ela para ensinar isso pra, principalmente para nós biomédicos, nós da área de saúde, que é uma área dominada por médicos. Então, é, então isso, esse curso está sendo muito bem ministrado por ótimos profissionais, com ótimos colegas. Então, é um curso que eu recomendo. Eu vim aqui fazer o curso com a doutora Carolina de estética eu acredito que esse é um campo que tem muitas perspectivas e, e possibilidades muito boas para a nossa profissão. E acho que estou muito satisfeito. Eu conheci o curso é, pela doutora Ana Carolina, porque eu já fui aluno dela, ela é professora de hemato, então né, eu do, do curso. Ah, eu acho que o meu sonho profissional seria poder ter uma uma profissão que pudesse me dar estabilidade, eu acho que agora eu encontrei aqui fazendo os cursos de saúde estética avançada, aqui no Centro de Estudos da Doutora Ana Carolina Polga, e eu acho que isso é, é o sonho de cada um, né? de todo mundo, ter um, uma, uma qualidade de vida boa, uma estabilidade financeira, e eu acho que esse curso ele foi muito bom para mim por causa disso. Já, tô, já tenho um consultório onde eu posso já estou começando a atuar também para mim isso veio uma hora muito boa ah, eu gostei da, da parte prática da, da da possibilidade da gente ter contato com o um paciente que é uma coisa um pouco nova até para o biomédico. e uma, é uma nova possibilidade para a gente as minhas expectativas quanto ao curso foram maravilhosas foram foi, é na verdade é o que eu já estava esperando porque eu já estou aqui pela segunda vez já tinha feito alguns cursos antes e agora retornei novamente eu gostei muito do curso tive uma boa bagagem uma grande bagagem científica inclusive todo o curso ele foi preparado com muito cuidado por os procedimentos eles são procedimentos muito intensivos porém muito muito bem preparados em questão de, de, de pesquisa também eu é, acho que os colegas devem pensar seriamente que essa é uma possibilidade real. Eu estive aqui e vi os resultados. É, são incríveis e os pacientes saem realmente satisfeitos. Eu acho que vale a pena investir nessa área de estética. Eu recomendaria esse curso para qualquer pessoa que queira atuar na, na área de, nessa área, nessa nova profissão um curso maravilhoso, inclusive nós temos é, vários tipos de profissionais que vieram aqui procurar esse curso. Temos então, médicos, enfermeiros, dentistas ah, e muitos biomédicos. Então, você que quer é, ter uma vida estável é, uma boa profissão, então vem aqui, procure aqui o Centro de Estudos da Dra. Ana Carolina, Carolina Pouca. Procure essa pessoa que eu acho que você vai gostar muito. sou biomédico, tenho habilitação em patologia clínica, eu acredito que a biomedicina e estética hoje é muito importante e venha a contribuir com a saúde do Brasil, devido que o biomédico é um profissional muito bem preparado, desde que ele seja habilitado, para contribuir com essa área hoje. Ficamos sabendo do curso através de uma apresentação da doutora Ana Carolina no UNES. A gente viu nessa nova habilitação uma possibilidade muito promissora para a gente poder trabalhar na cidade de Varginha. É montando a nossa clínica, é, onde a gente aprendeu no curso da doutora Ana Carolina aqui em Sertãozinho, não somente a tratar a estética, a beleza dos pacientes, mas também relacionar a estética à saúde. Dessa forma a gente indica a todos os profissionais da nossa classe a estarem vindo fazer o curso. O curso aqui da Dra. Ana Carolina é um curso muito bom, muito interessante, que só vem a contribuir ainda mais com os conhecimentos de outros cursos que eu já fiz. Fiquei muito contente com esse curso, por ser ministrado por uma biomédica conhecida, pioneira na Biomedicina Estética, o comprometimento de todo mundo é muito grande, a gente faz amigos aqui, o tempo passa muito rápido, eu estou muito feliz com essa nova habilitação, que me deixa mais apaixonada pela, pela Biomedicina. O curso é completo, tanto na parte teórica quanto na parte prática, pela credibilidade por ela ter sido pioneira nessa, nessa área, né, para nós é uma referência. Ela já está aí, tem 15 anos já, como biomédica. é uma das pioneiras na área da estética. Eu esse caminho para os outros biomédicos. Com certeza, os cursos dela são o da nossa área. Acho que é o que tem mais credibilidade aqui no nosso país. É uma área que está é, em expansão. Né? O mercado de trabalho é bem promissor. Uh, porque eu acho um assunto interessante. As pessoas procuram cada vez mais. E eu acho que é bem gratificante trabalhar com uma coisa que tu vê que gera um resultado satisfatório para o cliente, é né? a felicidade do cliente. O homem acho que tem um papel fundamental hoje a torno da estética, porque uh, hoje quem procura muito a estética também são homens, né? Então tem muitos homens que sentem se sentem confortáveis em serem atendidos por homens também. Né? então acredito ser é muito interessante também ter ambos os sexos atuando nessa, nessa área. Foi muito importante porque as aulas são bem direcionadas, uh, ela, o conteúdo é, é bem, bem programado, a gente tem sempre uma, primeiro uma noção da teoria para depois vir para a prática. Nós temos condições de praticar bastante nos pacientes, então eu acho que foi bem, o curso foi bem proveitoso, assim. a gente tem condições de aprender bastante. Bom, como é que eu fiquei sabendo do curso? Ah, fiquei sabendo através de um colega meu, que se formou seis meses após, eu ter me formado, ele me falou do curso e me falou das possibilidades da nova habilitação. Então, como saiu a nossa nova habilitação, achei uma oportunidade maravilhosa de crescer como biomédica. Como eu sou um profissional em relação à profissão, meu sonho profissional em relação à biomedicina estética é expandir mais o mercado dos biomédicos. É ter uma, um novo mercado, pois essa área não significa só a beleza exterior, mas também a saúde. Influencia em tudo. Se tu tiver bem consigo mesmo, saúde, mental, tudo vai mudar. Minha expectativa, o que eu achei em relação ao curso, curso terá toda a base. Toda a experiência, toda a área prática que você precisa para sair atuando. Com certeza eu recomendaria a Doutora Ana Carolina, porque, além dela ter lutado tantos anos, foi cerca de 5 a 6 anos, para ter essa nova habilitação, ela é uma profissional excelente, atenciosa e tem muitos conhecimentos. E através desses conhecimentos ela tem uma prática muito grande que facilita ela passar para a gente. E facilita a nossa aptidão de sair daqui prontos para mercado de trabalho. Eu fiquei do curso através de outros colegas que já fizeram, né? já tinham feito e me indicaram, eu resolvi fazer porque é uma nova área que está se abrindo, é né? uma outra expectativa, e o curso eu acho que para uma como eu trabalho com muito plantão e análises escritas, é uma outra qualidade de vida e é um bom, um outro tipo de trabalho para oferecer para os pacientes, né? uma outra área, uma área diferenciada, que eu acho muito interessante para tirar estética. E eu recomendaria o Ana Carolina, porque é um curso bem, bem compacto, um bom curso, com uma boa qualidade. Tem estágios práticos e aulas teóricas também. Eu acho que é uma boa função. E eu procurei a habilitação em biomedicina e estética, porque no Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, a área de análises clínica já está bastante saturada. Eu estou no meu terceiro dia dos cursos. Até agora eu vi a parte teórica e o embasamento teórico está sendo muito bom. Tenho bastante expectativa de sair aqui do Nepuga e poder ir para o mercado de trabalho e abrir minha própria empresa para trabalhar do paciente. Porque assim eu saio da bancada de biomédica e entro no consultório, atendendo, além da parte da saúde do paciente, a autoestima do paciente, auxiliando essa pessoa na sua qualidade de vida. Acesse hoje mesmo o nosso site www.anacarolina.bmd.br